E em 2013, surge um homem grande, com uma ideia de criar livrarias. E o Zapinho, com esta loucura, foi ao longo dos anos mostrando que era possível sonhar. Por cada momento em que íamos a reuniões, apresentar a ideia de nos constituirmos como uma cidade criativa da Unesco para a literatura. A cada reunião e a cada momento em que dizíamos que queríamos fazer um festival internacional de literatura com a dimensão da primeira edição, havia sempre os killers que diziam: Já muitos tiveram essa ideia e nunca conseguiram. E eu tive sempre do Pinho o apoio, o alento, o encorajamento a dizer: É por isso mesmo que a gente vai fazer.